Muito bem, pessoal, estamos de volta nessa segunda tomada de vídeo, tá? Apresentando aqui os defeitos recorrentes da caixa de direção Showa, que equipa aí os veículos da Honda 2010 em diante. A gente está aqui na demonstração Da onde surge todo o problema de barulho. A gente já falou sobre a bucha, certo? Que vamos trocar, ela vai ali dentro, ó. Não, fomos, não procedemos ainda com a retirada e troca depois em algum momento aqui a gente vai trazer tá? a bucha é trocada tá ok? a caixa já tá aí mais ou menos limpa é um detalhe aqui essa questão da limpeza é a seguinte esse carro aqui por exemplo pelo visto, pelo estado de sujeira que está essa caixa de direção esse carro pegou muita lama muito barro que é ter pego aí alguma enchente Tá certo Então isso aí quando acontece, corre o seu risco, tem grandes chances do motor elétrico junto com o sensor que vai aqui em cima, tá? Motor elétrico vai aqui atrás, correto? Quando entra, penetra água nessas partes, nesses componentes, pode haver pane, pode pifar, principalmente a parte eletrônica. Então toma cuidado aí a galera, o pessoal, o dono desses carros, com direção elétrica, seja qual for, qual marca for, modelo for sendo direção elétrica e sendo na caixa de direção essa parte elétrica eletrônica está sujeita a haver pane se pegar água. E outra, mesmo que não pegue água na parte elétrica, entrou água pela coifa, chegando aqui no eixo, olha só o estado aqui que acontece. Ferruge, ataca, tá? Muita ferrugem ataca esse componente, resseca e aí esse desgaste aqui, ó como eu posso demonstrar para você aqui, ó, tá vendo? Esse dente, esse aqui, ó, como eles estão mais finos que os demais, então é aqui que é a grande razão do problema ficar um tanto quanto caro, tá certo? E difícil de se resolver, porque nem todo mundo no país, olha só, a nível do nosso país, tem condições de poder fazer esse tipo de trabalho, de recuperar na medida que precisa essa peça que é a cremaleira, tá certo? Vamos enviar ali para São Paulo nosso colega ali para poder estar fazendo esse trabalho. Então aí a gente depois vai para o terceiro vídeo falando já certamente com a peça já é, retomada e retificada, recuperada aqui. É, segundo consta, me parece que eles tiram todos esses dentes e refazem Todos eles novamente, todos da mesma medida, com a têmpera renovada, correto? Porque isso aqui é, é um trabalho muito, muito, muito, de muito peso, né? O sem fim trabalha com essa peça aqui e exerce um esforço muito grande para poder trazer uma direção macia, confortável para o condutor do carro. Então, você pode reparar que, olha só, um dos dentes aqui. Está um pouquinho mais fino Vou te mostrar aqui Esse daqui, ó Eu não consigo aqui Vem cá, Alex, por favor Segura pra mim aqui Segura pra mim que eu sem fim aqui. Isso o Alex está me dando um auxílio aqui agora Tá vendo? Esse dente aqui, ele está mais fino do que os outros Alguns micro Um meio milímetro, talvez Correto? E nisso, olha só, você percebe a diferença aqui, ó Olha aqui, aonde não pega não há o esforço, aqui já está mais fino. Então, esse sem fim, essa, esse dente aqui, é um dente helicoidal, certo? A inclinação dele está em torno aí de 13 para 14 é, é, graus. Me parece que lá eles não tem como retificar essa peça aqui. O que a gente vai fazer? Como o sem fim, deixa eu mostrar aqui Alex Aqui a, o acoplamento Aqui em cima Ele é de estria Igual para todos os lados, não tem encaixe A gente vai fazer o que? Virar esse sem fim ao contrário Tá certo? Já que os dentes aqui estão novos No meio, vão ser renovados A gente espera De zerar Ou pelo menos quase isso O barulho que aqui daqui procede Tá certo? Então no terceiro vídeo a gente vai tornar e trazer aqui a peça retificada. Até lá, até mais.